Olá meus amigos, minhas amigas, olha só que beleza gente, ó Então aqui meu gente, eu fiz aqui um trabalho de impermeabilização aqui nessa, nessa laje, ou nessa casa E aproveitei e falei com o dono do terreno, que tava vazio aqui, essa parte aqui Falei, ó, poxa, você vai pagar um dinheirão para carpir de três em três meses Você quer que eu limpe? Só que eu só limpo se eu plantar Então eu plantei feijão, plantei milho, ó, ali em cima tem milho, já quebrei o milho E aqui embaixo eu plantei couve, ó, olha só aqui embaixo eu limpo, mas eu limpo tudo na mão porque se eu limpar na enxada vai desmoronar, então o que é que eu faço limpo tudo na mão junto aqui os mato e já levo para minhas galinhas porque a galinha precisa de verde, não é só de ração e aqui gente, o que é que eu, o que é que eu fiz aqui ó? Vou mostrar para você aqui, aqui eu carpei tudo aqui ó. aqui eu plantei aqui um escove essa paredinha aqui eu fiz para quê? só para segurar a terra ó. então aqui, ó, vamos supor, aquele, aquele tubo PVC ele está desativado, não? Né? Aí, ó, eu plantei uns milho lá em cima. Aqui carpei tudo isso aqui, ó. Lá em cima, ó. Naquele tubo lá eu deixei uns almeirão, ó. Aqueles almeirão lá eu deixei pra crescer pras galinhas, ó. Então, porque pra hoje lá já tem bastante, ó. Aqui, ó. aqui tem serraia, serragem, ó. Isso aqui é muito bom para as galinhas, pra passarinho, isso é uma delícia. Até se você lavar bem lavadinha aqui essa serragem, dá pra você fazer uma salada, gente. É um mato, mas. Dá pra fazer, tem gente que faz. Eu nunca fiz não, mas disse que é bom. É igual couve, né? o couve, né? O, o couve também tá aqui no mato, tá nesse ambiente. Então esse, esse pezinho aqui de serragem também tá no ambiente, ó. Se você lavar, é a mesma coisa. você comer o couve, comer a serragem. É mato do mesmo jeito, né? Só muda o nome. entendeu Tudo vai da cultura. Então aqui, ó, eu não, eu não passo a enxada. Às vezes eu passo, mas lá em cima eu não passo pra não, não desmoronar. então tá lavar tudo na mão. Agora aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar aqui esse, esse mato aqui todinho. E vou levar para minhas galinhas. pular lá no galinheiro. Ó. Olha só aqui. Então aqui eu levo, levo para as galinhas. E lá elas vão se divertir. Tem ração, mas ela gosta muito de verde. E esses escovo aqui em breve já vão tá, estar... são novinhos, né? Em breve vai estar tá bem grande. E é muito importante, gente, que vocês curta aí. Deixem o joinha, deixem o like. O canal crescer. E é isso aí. Deixa eu levar ali para as galinhas. E vamos que vamos, gente. Mas isso aqui é só um vídeo mostrando para vocês aí como é que é a minha vida... Fora do da construção, né? Eu gosto muito da terra. Vivo pedindo a Deus pra ele me dar uma fazendinha. Pelo menos de 20 metros quadrados. para mim, mim criar uma vaquinha. Plantar um morango, alguma coisa. Fazer que eu gosto. Eu gosto do mato. É meio ruim, tem muita russara. Gosto o corpo, mas... É gostoso você colher o milho. Em outro vídeo aqui a gente já colheu o milho. Pra fazer umas pamonhas, Plantamos aqui, ó. Aqui eu vou chegando no meu galinheiro, ó. Eu deixo esses matinhos crescer aqui, eu vou com a faca, eu tiro e põe para as galinhas. Só que aqui fica pouco. Aqui nós temos o pepino japonês, ó. Para salada, esse é muito bom, para conserva. Eu, em breve eu vou pôr no canal da, também a conserva de pepino japonês. O rapaz me deu a receita, mas eu perdi. Uns anos atrás. E agora cresceu o meu pé de pepino. Aí eu posso fazer agora, viu? Olha, tem bastante pepininho novo que eu tirei ontem. Fiz uma conserva muito boa, gente. Muito fácil de fazer. Agora ele está vendo meus pintinhos, ó. Passar para cá, ó. Olha que legal ali ó, a gente já veio aqui hoje, trocou água, colocou ração para eles ó, porém eu trago esse mato aqui ó, ó para ele ficar beliscando aqui ó, aqui eu espalho em todo o ambiente ó, colocamos aqui uma cadeira, aí quando a gente vem aqui a gente senta, cruza a... aqui a perna e começa a... Aqui tem uma, como é que diz, um momento de reflexão da vida, o que vai fazer, pesquisar aí na nossa mente, o que nós deixamos para trás, o que nós temos que conquistar ainda, qual o nossos projetos. E assim, gente, quem pode ter uma área nessa aqui é como se fosse uma terapia, gente. Eu crio poucas galinhas, tenho só 10 franguinhos, né? E a gente, três está um pouco meio doente, né? Mas a gente está tratando, estamos dando medicamento, cálcio, né? Não sei se é fraqueza. E estamos dando alimento, água com limão. E é isso aí, minha gente. Canal Rob do Zé. Estamos por aqui mais uma vez. E é isso aí. radecendo todos para cá. Ó. Ficaram com medo. Agora voltaram para a ração ali. Ó. Olha só que legal. que eu cheguei com a ração, eu, no que eu comecei a espalhar e se assustaram. Ó. Eu tinha 32 franguinho. Só que tá dando muita despesa. Eu peguei e fiz uma doação aqui de, de, de, de alguns, da metade, né? E fiquei com outros aqui, ó. Pra mim fazer aqui um casal bonitinho. Aqueles dois índios lá. Índio gigante. Não sei se é... Acho que é duas frangas. Se for duas frangas, vou fazer um cruzamento com essa... Com esse, com esses franguinhos aqui, ó. Vou separar pra mim ver se eu tiro uma raça aí legal, ó. Tem acesso. Aqui foi meu irmão que... Me deu os ovos, trouxe alguns ovos, nasceu esses dois pintinhos na sua cadeira, e a gente tá com eles aí, ó. Olha só, uma franga bonita, olha. Era pra estar tá maior, mas eu tava dando só milho, gente. Aí só milho não funciona muito bem. Tem que dar ração também, viu? Pra crescer mais rápido. Mas mesmo assim tão grandinho. A água tem que trocar todo dia, tem que pôr um limão pra não dar gogo, né? Tem que vacinar contra Neocast. Essa aqui eu não vacinei, gente, contra Neocast. Nem contra a buba viária. Tem que vacinar. Vou vacinar ainda. esses aqui ó estão meio doentinho ó olha eles ele ficam assim em pé ó não sei se foi que olha ó, quase virando para trás ó tô dando cálcio N não é neoclasse nunca vê essa doença é igual o pinguim ele vai lá, se abre ó, ó, ó eles comem normalmente só que estão meio doentinho né me falaram para me sacrificar mas não vou sacrificar não tô dando remédio ó tem três doentinhos. tem quatro né Aí tô dando tô dando cálcio todo dia para eles no bico ração tem a vontade aqui ó a água limpinha ó. todo dia eu lavo põe água com limão e é isso aí minha gente o que eu fiz foi separar né foi adoecendo eu fui separando para cá porque eu não quero sacrificar né só se fosse uma doença incurável mesmo mas mesmo assim eu prefiro levar para longe até pensei se esse caso adoecer outro ali dentro eu vou levar lá para um terreno vazio que tem. Vou fazer lá uma casinha, deixar ele lá tratando todo dia, porque eu gosto de desafio. Eu gosto de, eu gosto de, de, de ver resultado, não gosto de nada muito fácil, não. Entendeu? Gosto de conquista, né? Lógico, se vier alguma coisa fácil, é bom. Mas eu gosto de conquistar, para dizer assim, aqui eu lutei, aqui eu trabalhei. Nunca passei a perna em ninguém, nunca atrapalhei ninguém para estar aqui hoje. Então, eu gosto de conquistar com o meu suor, com a minha luta, com a minha batalha. Um abração, deixe seu like, vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.